Hair Loss Blocker, o melhor remédio para tratamento de queda de cabelo, será? Bom pessoal, o Ender Silva aqui de novo, né, para o canal. Eu vi alguns depoimentos na internet aí, do, do pessoal falando desse produto em Hair Loss Blocker. Eu sou usuário do Hair Loss Blocker, né? Eu já tenho alguns vídeos aqui no canal. <risos> Se vocês perceberem, perceberem, vai lá nos primeiros vídeos. Eu fiz um vídeo aqui agora, há uns dois meses atrás. Dá uma olhada, como é que está meu cabelo lá, como é que está meu cabelo agora? Vai lá dar uma olhada, vou deixar no card aqui o vídeo, dá uma olhada no segundo, terceiro e nesse vídeo agora. E vai comparando e mais para frente eu vou colocando mais vídeos. Preocupa não, quer dizer Gente, o hair loss blocker ele é um remédio para tratamento de queda de cabelo. O que que inicialmente ele vai fazer? Ele primeiro vai bloquear a queda, quer dizer, o seu cabelo cai muito, a gente tem problema com calvície. Estava minha caminha nítida, hoje tá menos, por quê? Porque eu tô fazendo um tratamento já tem muito tempo. E como é um tratamento, eu tenho, eu tenho que continuar fazendo. Por quê? Porque ele é a base de vitaminas, cabelo é vitamina. Você tem que, nós, na alimentação que a gente tem de hoje em dia, a gente não insere a, a, a, as vitaminas necessárias pra gente poder é manter o couro cabeludo. E esse produto é justamente... Ele, tem, ele te dá as vitaminas necessárias para a retenção da queda do cabelo. Quer dizer, ele vai te ajudar, o seu cabelo vai parar de cair. Eu vou colocar um antes e depois aqui do meu cabelo. Eu tenho uma foto aqui, antiga. No final do vídeo eu vou botar um antes e depois. Para você ver como é que estava na minha cabeça e ver como é que tá agora. Porque assim, quando de um tempo, né, mais ou menos um ano, vou fazer mais ou menos um ano, então essa foto, então você vai conseguir ver a diferença mais nítida. Então assim, esse produto ele é a base de... de... Ele é base de produtos naturais, tem a aprovação da Anvisa. E ele é para justamente combater a queda de cabelo. Ah, meu cabelo vai parar de cair? Provavelmente sim, depende do seu nível de calvície. Eu cheguei a procurar um médico e ele me prescreveu um remédio. Quando eu fui olhar as contas, e indicações do produto: impotência sexual. Aí eu tenho cabelo e não dou conta de dar uma. Que desgraça, que é essa? Tô fora, filho. Você entendeu o que eu tô falando, você? Então, assim, a, a gente que é homem, que sofre com esse problema de queda de cabelo, a gente tem que a gente tem que se basear por produtos naturais, produtos que possam realmente ajudar nesse processo. Mas aqueles que não vão denegrir a nossa saúde. E o Hair Loss Blocker não denigra a saúde. O que, que eu fiz? O que, que eu tô fazendo atualmente? Além de ter pegado o Hair Loss Blocker. Inclusive, deixa eu contar pra vocês. O Hair Loss Blocker não é vendido em outro lugar, se não ser direto ao distribuidor se você encontrar em farmácia não é original se você encontrar é, em sites de leilões não é original que que a pessoa pode fazer eu já ouvi dizer isso no site de leilões ela compra o produto em grandes quantidades Aí ela pega e tira uns produtos pra ela e pega e coloca pra revender no Mercado Livre. Ou no LX, ou no Submarino, ou no ponto sei lá. Você sai de dinheiro, Então o que ela faz? Aí você não sabe nem se você tá um produto de qualidade. Então você nem sabe. O produto, ele, ele age da seguinte forma. Você pega, você toma ele com mais ou menos 10 dias e começa a ver a, a diminuição da queda do cabelo. Com uns 20 dias que você tá tomando ele, é, você começa a ver que o seu, o seu cabelo, seu corpo cabeludo, seu cabelo tá mais forte. com um mês que você tá usando o produto você começa a ver tá nascendo novos fios então se diminuiu a queda e tá nas... o seu cabelo cabeça tá mais forte tá nascendo novos fios a tendência é seu cabelo encher aí que eu tô fazendo eu tô tomando o produto eu já hoje eu já tomo duas cápsulas de manhã quando eu acordo e duas cápsulas à noite ele vem dois potinhos o um pote da manhã o um potinho da noite eu vou deixar o site aqui embaixo do distribuidor que eu tô pedindo sei lá dá uma olhada para você ver ó é tirando isso gente eu tô usando também o minoxidil que você passa na cabeça dá uma certa queimança tudo o ele hidrata o couro cabeludo e o minoxidil elimina aquela excesso de gordura que vai ter então eu tô basicamente fazendo com os dois e pra mim tá dando um excelente resultado se você quer fazer também gente eu tô eu já tomo esse produto já tem um tempo não é do dia para noite inicialmente eu achei que pudesse pudesse não estar tá fazendo efeito mas eu comecei eu continuei fazendo porque assim eu, eu, eu arrisquei continuei fazendo por quê Porque eu não queria tomar remédios que fizessem mal para minha saúde então eu, eu optei por tomar esses remédios naturais para mim funciona tá muito bom eu tô indicando demais não é vendido em outro lugar se não for no distribuidor original eu, que o site fica aqui no link, eu deixo aqui embaixo, justamente para você não correr e comprar em um lugar que não, que não é o correto, tá bom? Eu não vou prolongar mais esse vídeo aqui. Se você tem alguma dúvida sobre isso, alguma dúvida, eu vou deixar meu WhatsApp aqui embaixo, me pergunta, e também vou deixar o, o, o link aqui do site oficial, tá bom? Pra você comprar direto do distribuidor. Espero ter te ajudado. Deixa um like aí no vídeo, só pro, pro, pro YouTube aí indicar para as pessoas que realmente estão precisando, estão realmente querendo fazer um tratamento aí, igual a gente que tem problema, tá bom? Muito obrigado, gente. Fica com Deus, tá? Grande abraço, tamo junto.